Olá, bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Eu sou a Luciana Liviero e te convido a ficar aqui com a gente para esse bate-papo, a se inscrever no canal, a recomendar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e você já sabe também, gostando... Deixa aquele like maravilhoso para gente e deixa o seu comentário aqui embaixo também. O que, que você achou da entrevista? Gostou? Você teria alguma outra pergunta para fazer? Enfim, me dá suas dicas também, tá bom? É com muita alegria hoje que eu recebo aqui duas autoras de um livro. Uma foi, foi lá, escreveu de fato, mas a outra contribuiu com a história, com as lembranças de uh, momentos muito marcantes da vida dessa família e que eu tenho certeza que servem de inspiração para muita gente, independente da situação que vocês estejam vivendo. Porque é uma história de superação, é uma história de fé, de amizade, de amor, né? de confiança. E eu vou contar, chamar aqui para falar sobre essa história e sobre o livro Sou a Mãe Dela, a jornalista Adriana Araújo e a filha dela, Giovana Araújo. Muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Ei, Lu, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. <risos> inspiradora. A ponte inspiradora, a doutorinha, né? Já no terceiro ano de medicina aí, a Giovana, orgulho para a mãe, não precisa nem dizer, mas muito antes disso já era, né, Adriana Araújo? Eu acho que isso tem muito a ver com esse livro que vocês escreveram. Eu falo que vocês escreveram, porque certamente, Giovana, você, lembrou, você ajudou ali nas memórias, né? E fora que você né, realmente é realmente um a ponte de inspiração, a personagem desse livro é você, né? Eu falo para ela, nosso livro, ela fala, você que escreveu, eu falei, mas não é, sem ela não existia livro. Ah, mas ela que fez tudo, não posso pegar o crédito. E é isso, viu, Lu, você falou que eu tenho muito orgulho dela ela estar na faculdade de medicina, realizando o sonho dela, mas o orgulho já vem de muito antes, né? desde o momento em que ela nasceu, da conexão que a gente construiu, e é um livro que é uma história de amor mesmo, eu acho que é, isso é o principal. Muito dessa história, a Adriana já contou aqui para a gente no canal, no nosso quadro Contra o Baú, né? ela trouxe uma reportação muito bacana, que foi um jeito o primeiro jeito que a Giovana usou, é, assim que nasceu, acho que ela tinha um aninho, é ela que nasceu com uma síndrome ortopédica. E é daí que vem a história do livro, que além de contar é, tudo o que aconteceu, né, os perrengues mesmo que vocês passaram, poxa, mas também para inspirar e para ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa. Isso é incrível, né? E eu sei que vocês já ajudaram, né? de fato. A gente começou, né, Giovana? Conta como é que foi. É, a gente, todos os royalties do livro vão ser convertidos em fundos para ajudar a pagar as cirurgias ortopédicas de outras crianças que têm a mesma síndrome que eu, que precisa de várias cirurgias para corrigir e a gente já conseguiu fazer uma ajuda, foi muito legal, acho que foi a parte mais legal de todo o um processo. É, a vida. gente registrou o momento que nós telefonamos para a mãe de uma paciente que acabou de ser operada agora no comecinho do ano, essa síndrome, síndrome ortopédica demanda muitas cirurgias ao longo do crescimento dos pacientes, porque o osso tem que ser alongado pouco a pouco, as posições, as pernas tem que ser corrigidas, então isso demanda um longo tratamento que vai do momento que nasce até o final do crescimento. Então, recebemos um adiantamento do livro, ele já foi repassado para a primeira paciente. Quando vier os repasses, a gente vai ver a criança que estiver precisando mais no momento. Mas, Lu, é, eu, eu, eu não só quero divulgar e ajudar, mas, assim, é importante dizer isso nas entrevistas, que outras pessoas que quiserem podem ajudar. Porque, às vezes, a pessoa não pode adotar uma criança, tem até o desejo de adotar uma criança, ou de ajudar mais... Né, com uma maior presença, ou maior quantidade de, de dinheiro, mas não sabe por onde. Essas crianças, elas fazem vaquinha, as famílias fazem vaquinha ao longo da vida toda para conseguir o dinheiro das cirurgias. Então, eu fico pensando assim, quem sabe não tem pessoas interessadas em adotar os passos dessa criança, e se comprometer a assumir a cirurgia de algumas crianças, empresas que podem ajudar. Olha que lindo que é você saber que uma criança conseguiu andar pelo esforço de um pouquinho de cada um de nós, ou por uma empresa que pode assumir uma cirurgia inteira. Então, assim, é, é dar a oportunidade de crianças andarem. Em vez de amputar a perna, como foi sugerido para Giovana quando ela era bebê, a gente lutou para que isso não acontecesse, valeu a pena, e tem muitas crianças lutando, como a Giovana, que hoje tem vida independente, faz tudo. Escrever o livro foi uma maneira de contar a nossa história e fazer dela um fruto para outras pessoas poderem se beneficiar também. É uma jornada de gratidão, Lu. Porque eu sou eu sou devedora do universo, sabe assim? Muita coisa deu certo na nossa vida para que o tratamento da Giovanna fosse bem sucedido. Eu me lembro, e eu conto no livro, que quando ela era bebê, tinha um médico nos Estados Unidos, tem até hoje, né? que é uma referência no tratamento de amemelia, na época, se eu pudesse levar ela para os Estados Unidos, o tratamento teria sido muito mais fácil. Mas eu precisava de 100 mil dólares. Isso há 23 anos. Eu não tenho ideia de valores hoje. Eu não tinha nem mil dólares. Não tinha reserva nenhuma. Eu vivia do meu salário de repórter. Então, assim, muita coisa deu certo para que o tratamento dela desse certo. Então, o livro é uma maneira de retribuir ao universo tudo que eu que nós fomos ajudadas e abençoadas. É, e de, de uh, dividir informação, né, Adriana? Porque ainda hoje, você, há 23 anos, teve toda a dificuldade para entender o que estava acontecendo, para saber que caminho seguir, que escolhas fazer. Hoje em dia, ainda tem gente que vive os mesmos dilemas, né? Então, o livro, sem dúvida, ajuda a, a, a direcionar essas pessoas, né? dar uma luz. Inclusive, Sou a Mãe Dela, é o título do livro, e aí vem a história da menina que lutou para caminhar, desafiou preconceitos e mudou a minha vida. Giovana, como é que você se sentiu agora com essa sua história é, contada, para todo mundo saber tudo o que você passou? É, e você vê aí o livro na sua mão, hoje servindo de instrumento para aliviar a dor, o desespero de tantas pessoas. Ah, no começo eu achei que seria bem estranho, né, eu até eu escrevi uma introduçãozinha no começo do livro, aí eu até falo, né, que eu, no começo eu, eu não queria que fosse publicado, né, porque eu achei que seria muito, muito estranho ter, assim, como você falou, disponível. Uma exposição, né? Hum, sim, mas aí depois eu acabei pensando por esse lado de, de compartilhar com outras pessoas, né, e acho que por isso que é a parte mais legal, assim, a gente ligar. É, como a gente fez essa vez né? Ligou para a mãe E a gente fez só essa doação né? Mas outra coisa que é muito legal É compartilhar a experiência Porque às vezes tanto é, Essas pessoas que estão passando pela trajetória Precisam tanto da ajuda financeira Mas também às vezes até mais De um conselho né? A Giovana é, autorizou a publicação Sem a autorização dela Jamais ter sido publicado Mas ainda um pouco receosa Entendendo o propósito que era maior que tudo, mas receosa da exposição e da, da, da repercussão. E na semana que a gente lançou, eu fazia as lives, e participava de quase tudo inicialmente só, e deixei ela muito à vontade, se assim, quando ela quisesse participar, ela participaria. Então, quando a gente fez um vídeo para divulgar que os royalties do livro seriam doados para crianças que têm a mesma síndrome, inclusive é uma ideia da Giovana porque inicialmente eu queria doar uma parte dos royalties, porque eu queria dar um presente para ela com o resultado financeiro do livro, que ela pudesse investir em algum curso, em alguma coisa da medicina para ela. E ela abriu mão disso, falou que preferia usar também essa parte que eu queria presentear ela para os royalties. Então, a gente, a, a gente fez um vídeo na internet para contar isso juntas. Na mesma semana que a gente fez isso, ou seja, foi no primeiro vídeo em que ela apareceu, nós fomos procurados por um casal grávidos e que a esposa está esperando a primeira filha... diagnosticada muito provavelmente... porque só quando nasce que tem certeza absoluta... mas a ciência está muito evoluída... então muito provavelmente... com hemimelia fibular... a mesma síndrome ortopédica da Giovana. E esse casal entrou em contato com a gente... foram telefonemas muito emocionantes... Sim. e a Giovana já os conhece... eu ainda não, que eu estava viajando... fazendo matéria no Maranhão. A Giovana foi para um café da, da tarde com eles... E ela me contou da emoção que foi, né, Jojo? É, foi muito bom. Acho que, assim, conversar com essas pessoas e também... Antes a gente não conhecia ninguém que tinha passado por isso, né? Mas na rede social, como a gente começou a conversar com os seus seguidores desse tema, daí foram aparecendo várias pessoas. Aparecem muitas pessoas. E esse casal, especialmente, foi muito marcante, porque, assim, foi muito emocionante para mim falar com uma grávida que... Vive hoje o que eu vivi há 23 anos. E eles, depois que conheceram a Giovana, me ligaram para falar o quanto para eles ela representou uma esperança. Que ver uma menina com 23 anos, numa faculdade de medicina, trilhando o caminho dela, indo atrás dos sonhos dela, com eles ainda esperando uma bebezinha, ainda na barriga, cheio de apreensões, de angústias do que vai ser, ver a Giovana para eles foi uma luz. E para mim, também foi muito bom receber isso. Que bom que é a gente pode conectar com as pessoas e fazer esse elo pela inspiração, pelo amor, pela doação, não só do dinheiro, mas a, doa a troca, não é nenhuma doação, é Sim. a troca. A gente recebe também, é, sabe? porque Lu? a gente também achou muito, muito legal. Não, são amigos que a gente que quer ter, ter para sempre agora. A gente quer conhecer a filhinha deles quando nascer, o Manapur que quer visitar, eles querem que a gente vá. Então, assim, são conexões reais de vida, que vão além das redes sociais. As redes sociais são um meio da gente é. se irritar. mas é vida real, é troca de experiências reais, essa é a parte mais bacana. Giovana, o é, é, quão dessa sua experiência te influenciou a, a estudar medicina, né? Você passou por 10 cirurgias, ou seja, conviveu muito com o o médico, fisioterapeuta, tudo, né? E você já sabe que especialidade você conseguiu? Ah, eu acho que influenciou muito, né? Acho que grande parte da, da minha escolha, se não tudo da minha escolha, né, Vem de, das experiências que eu tive, né, com os nossos médicos. E Mas a gente... por quê, Giovana, você quer o quê? É por admiração a esses profissionais, é por você ter também transformado as pessoas para melhor, como aconteceu com a sua. Uhum. Ah, eu acho que é por isso, é, porque a gente viu, né, de primeira mão, como que os médicos dedicados assim à pessoa, né, e não só ao a doença, ao tratamento, como esses médicos podem fazer uma grande diferença, né, na nossa vida. Daí, aí você quer fazer isso também para outras pessoas? E fizeram muita diferença. Tem dois dois não, alguns capítulos, né, dos livros dedicados aos médicos dela, aos dois ortopedistas que foram três ortopedistas, na verdade, mas dois são os principais porque fizeram as cirurgias das pernas. Foram as, dez, as nove cirurgias na perna. E uma foi uma cirurgia na mão, para que ela tivesse um movimento de pinça na mão direita. Inclusive, Lu, você falou que eu, no fundo do baú, pela primeira vez eu mostrei aquele gessinho, porque ela usou gesso desde os sete dias de vida. E as, a, a, a perna era muito pequenininha, é... E aí, um deles, eu tinha que cortar esse gesso para levá-la de volta para o hospital a cada semana. Mas um deles escapou com ela dormindo e eu consegui guardar ele inteiro. <risos> Mas se eu te mostrei o gesso, a gente mostra hoje, ó, outro souvenir que tem nessa casa agora. Que são, ó, as luvas médicas da Giovana, da mão direita dela, que algumas crianças, alguns pacientes com a hemimelia também têm um, um, um membro superior afetado, no caso da Giovana é a mão direita. E a gente conseguiu produzir aqui no Brasil, pela Latex São Roque, as luvas médicas sob medida, algo que é, a gente acredita que seja inédito no Brasil. Os próprios fabricantes falam que nunca tinham. Para ela usar agora como profissional médica, né? É isso, a luva, né? Que demais! Vamos lá, vamos é, essa está no quadrinho, fica na sala, na estante da sala, junto com os livros. Mas ela precisa dessas luvas. Já usou para dissecar cadáver, já entra no bloco, no bloco cirúrgico. Agora as atividades práticas da faculdade estão sendo retomadas, né, Jô? E ela vai usar, qualquer que seja a especialidade, ah, uma sim. logista para extrair uma espinha de um paciente precisa de luvas médicas. Claro. Essa também, Lu, é uma grande mensagem do livro, assim, porque quando a gente... Quando a gente começou a busca pelas luvas, foi muito angustiante, isso está narrado no livro. Você procurar por algo que você acha que não existe no mundo e que aquilo pode pode ser um limite, pode ser uma barreira para a profissão da sua filha, é muito angustiante, é muito dolorido. E foi um ano de uma dor profunda de colecionar nãos. E eu conto como foi que a gente conseguiu alcançar essas luvas, e quando elas essas luvas chegaram, eu já tinha praticamente todos os textos escritos e resolvi, então, escrever também sobre as luvas e entendi que a mensagem precisava ser passada adiante. Porque as luvas podem ser úteis para estudantes de medicina, veterinária, odontologia, enfermagem, auxiliar de enfermagem, dentista. Então, assim, se um adolescente, uma adolescente com uma diferença nas mãos, tem uma vocação, tem um desejo, a falta da luva não pode ser um impedimento. Não pode ser um não definitivo para essas pessoas. E não vale só para a luva. Se você enxerga uma pessoa com uma diferença do seu lado, é preciso olhar para essa pessoa, não como uma pessoa em que falta um pedaço, em que falta uma habilidade. É preciso olhar para ela e falar assim, qual é a sua habilidade? Qual é a sua vocação? E a sociedade tem que se transformar para fazer possível aquela vocação florescer. Arrumar os instrumentos. Se adaptar em volta, ah, mas um esforço para um, não é um esforço para um. Depois que a gente conseguiu a luva da Giovana, várias pessoas já surgiram. Que então, legal. isso é que é, é a mensagem principal. Eu, desde o começo do livro, fala o meu apelido para a Lu. Ah, é, eu falava que ela era louca das luvas, que ela não parava de falar das. Das luvas, digamos, é, digamos olha, você que ligou para um milhão de fábrica. Em casa eu diria a louca das luvas. E desde que a gente lançou esse livro, eu falo, a mensagem é a luva. A luva é o mais importante. A minha vitória com a Giovana, a força dela, a coragem dela, tudo isso pode inspirar. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Mas não é um livro para falar de uma vitória pessoal. É um livro para falar de uma necessidade universal. Que é a sociedade mudar a forma de enxergar quem tem uma diferença. Hum. A gente precisa enxergar diferente, porque talentos estão aí, nessas pessoas que nascem com diferença. Exato, isso que eu estava. É, isso que eu estava pensando, né? É, você falou, da, da pauta da luva, de repente, poderia impedir uma pessoa que pode transformar o mundo, né? É, como está ela... acontecendo? Aliás, a história mostra, né, são vários casos que já aconteceram de pessoas que tinham algum, alguma, algum tipo de, de dificuldade para exercer uh, o, seu, o seu dom, né? e, e a partir do momento que superaram essa dificuldade, transformaram a humanidade, a humanidade muitas delas. Né? Então, e eu tenho a certeza que a Giovana vai ter uma baita de uma médica. Né? Maravilhosa. Humanitário, daquelas que a gente fala, a gente sabe que fazem a diferença na vida do paciente, da família, né? Porque hoje a gente vê muitos médicos a só de dinheiro, reconhecimento, fama. E, e quando você encontra um bom médico, uma boa enfermeira, você entende como esses profissionais estão iluminados por Deus. Então, Giovana, toda sorte do mundo para você. Você não falou isso ah, ah, é, não é. Acho que é porque eu não sei ainda, <risos> mas eu sou de, de, de ginecologia também, tô conhecendo. É, tá, <risos> É, faz parte do processo. Meninas, muitíssimo obrigada, sou a mãe dela. Uh, mais uma vez, eu peço que você mostre aí o livro para a gente, para que as pessoas procurem, está em todas as livrarias, está na internet, é fácil de achar uma história linda, inspiradora. É... Foca nas luvas. As luvas <risos> são a mensagem. Pensa no que eu falei, que é isso que é importante. Obrigada demais, viu, Lu? Um você beijo quer... para vocês. Tudo de bom, sucesso. Ah, doutorinha, espero não precisar de seus serviços, mas nunca sabemos, né? Sucesso, Sim. viu? Um grande Sim. beijo. Obrigada. Sim. Obrigada. Tchau, então, gente. Gente, é isso aí. Me emocionei mesmo, né? Essas histórias são, são incríveis. e Então, tá aí essa recomendação para vocês acompanharem, conhecerem mais a história da Giovana e da Adriana Araújo. Um grande beijo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal se você, por um acaso, ainda é novo por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.